Vamos para alguns exercícios de fixação. Doações recebidas dos partidos devem ter identificação do doador originário, identificação da origem ou basta registrar que a doação veio do partido? Sempre tem de haver o registro do doador originário, sempre. Não pode haver doação sem essa informação vinda de pessoa física para o partido. O partido não produz recursos. Todo recurso que chega ao partido chega por meio de pessoas físicas. E essas pessoas físicas, se, forem, se esses recursos dessas pessoas físicas forem aplicados nas campanhas, esse doador originário tem de estar lá é, identificado. E se não tiver essa identificação, o que acontece com esse recurso? Ele é tido como RONE, ele vai ser considerado um recurso de origem não identificada e terá de ser recolhido ao Tesouro. Pessoa física isenta de apresentação da Declaração Anual de Ajuste do IR pode doar? Se ela é isenta de apresentação, significa que ela teve rendimentos que não ultrapassaram R$ 28 mil reais lá e qualquer coisa. Beleza, ela pode doar. Até que limite? Até 10% dos 28 mil que, ela, que é o limite de isenção. Agora, é importante que essa pessoa também tenha os comprovantes, tenha como documentar que ela teve algum rendimento que ela não apresentou a Declaração do Imposto de Renda, mas que ela teve algum rendimento que propiciou que ela fizesse essa doação. Essa pessoa vai ter que, que, se ela for chamada pelo Ministério Público, ela vai ter que informar qual é a origem daquele recurso. Doador pessoa física que não teve rendimento nenhum em 19, ele pode doar? Não, nem 10% do limite de isenção. Se ele não teve rendimento nenhum, ele não pode doar nada, nem prestar serviço voluntário. Se essas pessoas forem chamadas pelo Ministério Público, quando elas chegam intimadas, elas vão se manifestar ali e elas vão acabar falando, inclusive, outra realidade da campanha, diferente daquilo que o candidato levou ali. Na, na documentação que ele apresentou para a Justiça Eleitoral. Então, esses cabos eleitorais, que muitas vezes são pagos à margem da contabilidade eleitoral, quando é detectado que eles não tiveram rendimentos e apareceram como doadores, eles são chamados, e a gente já ouviu coisas bem feias no cartório eleitoral sobre o que esses cabos eleitorais relatam durante a campanha. Se o limite de doação for ultrapassado, qual o valor da multa? Até 100% do valor que foi doado em excesso. Quem paga essa multa? O doador. Né? Na letra da lei é isso. Na prática, alguns doadores batem na porta do candidato e é o candidato quem acaba assumindo e pagando essa multa. Nos autos, na representação, a multa é arbitrada para o doador pagar. Se o limite de gasto for ultrapassado, qual a penalidade? 100% de multa do valor que ultrapassou e a penalidade também pode responder por abuso do poder econômico ou outras sanções que o Ministério Público considerar e a Justiça Eleitoral. E com relação ainda ao limite de doação e, a, e as penalidades de ultrapassar o limite de doação, o doador fica também inelegível por oito anos. Ele não pode se candidatar durante oito anos o doador que ultrapassou o limite estabelecido para doações.